Empréstimos contraídos. Vamos lá. Candidatos e partidos só podem utilizar recursos que foram obtidos mediante empréstimos pessoais que tenham sido contratados em instituições financeiras ou equiparadas, aquelas autorizadas pelo BACEN. Significa que aquele amigo que sempre empresta quando você está precisando de dinheiro, aquele cara lá do bairro que empresta, mas está sempre ali te lembrando dos vencimentos, a mãe, a tia, a avó, o filho, a ex, não importa. Você não pode utilizar em campanha recursos que não tenham sido é, emprestados, né, obtidos mediante empréstimos pessoais, se não tiver sido contratados em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas pelo BACEN. E aí existe todo um regramento para que esse empréstimo, que a pessoa física do candidato contraiu, possa ser utilizado na campanha como um recurso próprio regular. Bom, primeiro deve estar calcionado por um bem que integre o patrimônio no momento do registro de candidatura. Isso é um item que o próprio banco normalmente exige, e aí quando tem também aqueles empréstimos consignados, né? Então, isso aí é mais uma questão ali do bem. O problema aí seria se o empréstimo tivesse calcionado por um bem que não está ali constando no registro da candidatura, naquele rol dos bens que ele declarou como sendo seus. Outra exigência, aquele empréstimo que foi feito né, com aquelas parcelas de pagamento não podem ultrapassar a capacidade comprovada de pagamento. Isso aí também, normalmente os próprios bancos, para liberar os recursos, eles têm ali né, a, as suas regras e o percentual de quanto aquilo representa naquela, naqueles rendimentos que o candidato tem. Ok, também aí, sem maiores problemas, para aquele candidato que vai pedir o um empréstimo. Que seja decorrente da sua atividade econômica. Opa! O banco não exige que a atividade econômica vá pagar, mas a justiça eleitoral exige. E esses, esses recursos, essas parcelas desses empréstimos, elas não podem ser quitadas com recursos da campanha. Então, você candidato que utilizar empréstimos como recursos próprios para aplicar na sua campanha, você vai ter que comprovar para a Justiça Eleitoral que o valor que você está pagando daquelas parcelas são, elas estão sendo arcadas com recursos da sua atividade econômica declarada na sua documentação lá do Candex. Não pode utilizar recurso de campanha e aí tem uma coisa muito importante. Na hora que você for fazer a entrega da prestação de contas final, você vai ter que juntar toda a documentação da contratação do empréstimo. Você vai ter, quitar, que, vai, vai ter que ter quitado todo o valor que você utilizou do empréstimo na campanha. Exemplo, o candidato fez o um empréstimo de 100 mil reais. Para pagar em 60 meses, 60 parcelas lá no banco. Tá. Aqueles 100 mil reais, ele utilizou 80 mil na campanha. Naquele mesmo ano que ele fez o empréstimo, né? Porque ele fez o empréstimo para utilizar na campanha no ano de 2022, né? E aí ele fez aquele empréstimo e usou 80 mil na campanha. Aqueles 80 mil que ele usou na campanha, ele vai ter que ter quitado com recursos próprios seus, da sua atividade econômica, até a data da entrega da prestação de contas, que é de 30 dias após o primeiro turno, ou de 20 dias após o segundo turno, se ele disputar o segundo turno. Então, o empréstimo pessoal para ser utilizado na campanha, ele só é vantagem se o candidato tiver como certo um recurso que vai entrar, de forma lícita, decorrente da sua atividade econômica e que ele só está antecipando aquilo com o banco e que antes dele fazer a entrega da prestação de contas, ele vai conseguir quitar aquele recurso. Porque se ele não conseguir fazer a quitação integral do que foi aplicado na campanha, aquele recurso é tido como irregular, mesmo que ele tenha inserido no SPCE, registrado o lançamento, como sendo de recursos próprios. Agora, se isso for considerado, é um RONI. Se for considerado um RONI, rone é um recurso de origem não identificada. O, qual é a consequência toda vez que acontece rone, Toda vez que você tem um recurso que você não tem a identificação da origem, porque nesse caso é assim que ele é, é considerado. Vai ter que fazer o recolhimento para o Tesouro. Então, imagine que aqueles 80 mil, se aquilo não for integralmente quitado, até a entrega da prestação de contas, aquele valor vai ter que ser recolhido como recurso de origem não identificada para o Tesouro Nacional. Então, tomem extremo cuidado quando os candidatos que forem assessorados por vocês, né? que vocês estejam assessorando os profissionais que estão aqui é, acompanhando o curso, observe qual é a pretensão desse candidato, como é que você vai fazer essa quitação integral, levando em conta esses elementos. E você, meu colega analista da Justiça Eleitoral, quando for analisar e pedir documentação, analisar a documentação da contratação que chegue para o exame, Observe-se tudo aquilo que foi aplicado na campanha, de fato, tem né, a sua quitação integral com recursos da atividade comprovada, atividade econômica comprovada, comprovada, ele vai ter que ter documentos para provar isso do candidato. Agora veja um detalhe, uma sutileza da norma. Essa exigência da quitação integral do que foi aplicado na campanha, ela só existe na norma para os candidatos. Os partidos, se você olhar a norma A23604, que é o regramento das contas partidárias, na hora que você lê sobre os empréstimos contraídos por partidos, não há a obrigatoriedade da quitação daquilo que o partido utilizou em campanhas eleitorais, não há exigência da quitação disso até a entrega das contas eleitorais. Então, partidos podem continuar pagando seus parcelamentos de empréstimos normalmente, a despeito de terem usado todo aquele empréstimo na campanha, por exemplo. Então, essa é uma sutileza da norma, que é importante que você, analista, saiba para não cobrar indevidamente que partidos tragam a comprovação dessa quitação e vocês que trabalham para partidos terem essa informação para saberem também que é uma forma estratégica, talvez, a depender do que vocês estiverem trabalhando da forma de aplicação de recursos, que essa quitação não precisa ser feita até a entrega da prestação de contas final.